celular tem jogo não eu baixo aqui eu tenho internet não, não vai dar aqui tem um wi-fi ai meu deus do céu misericórdia meu celular acabou de descarregar mas você tá usando não tô usando mais <risos> <risos> <risos>